Olá, esta semana temos como enfoque um assunto que tem permanecido um pouco esquecido ao longo do tempo. Entre 1946 e 1958, os Estados Unidos realizaram 67 testes nucleares nas Ilhas Marshall, na Ásia Pacífico. Um deles foi a detonação de uma bomba nuclear no atol de Bikini, a Bravo, mil vezes mais potente que a detonada em Hiroshima, em 1945. Desde aí que o paraíso tropical se transformou num inferno radioativo. Tudo aconteceu há mais de meio século, mas os seus efeitos ainda se fazem sentir hoje. Durante décadas, os habitantes foram usados como cobaias pelos militares norte-americanos para se estudar o impacto da radioatividade no corpo humano. Na crónica desta semana, Paulo Cardoso reflete sobre o porquê de não poder haver um Inês de Castro negra. Se todos podemos ser o que quisermos, porquê é que uma pessoa negra a ocupar um papel historicamente desentonhado por pessoas brancas gera tanta resistência? Por fim, na crónica semanal dos ladrões de bicicletas, o economista João Rodrigues critica o recente estudo divulgado pela Associação SETES, no qual defende medidas que prometem duplicar o PIB nacional em 20 anos. Fala argumentando que as medidas são nada mais, nada menos, que a repetição da receita de austeridade recessiva da Troika. Uma receita que atribui sacrifícios feitos pelos mesmos de sempre, no curto, médio e longo prazos. Boa semana.